E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá amiga, olá amigo. Tempo de sol e elevação maior das temperaturas hoje em todo o estado de São Paulo. O litoral sobe bem a temperatura depois de amanhecer fresquinho, com ventos frios, até uma blusa necessária no comecinho do dia. Vai esquentar 29 graus durante a tarde, calor, sensação até um pouco maior do que isso e a noite volta devagarinho a dar uma refrescada. Os próximos dias esquenta e vem água por aí. Vem chuva por causa de frente fria que avança do sul em direção ao litoral paulista e também por área de baixa pressão que vai cruzar o estado de São Paulo entre sexta, sábado e domingo instabilidade a qualquer hora e queda nas temperaturas, feriadão prolongado, prejudicado por causa dessa situação. Um abraço a todos. O